Gente, eu tenho um celular novo. Depois de mil anos, vou poder fazer vídeos melhores. Aleluia, meu pai amado. Se inscreve e dê o like para me ajudar. Mendiguei, mesmo, hashtag, falei-te leve, adeus minhas crias. A